Guys, as facas Lore, Gema Doppler, Doppler e Fade estão muito hypadas agora com a chegada do CS2. São as facas que principalmente melhoraram. Eu particularmente gostei demais das Gema Doppler, tá? Eu acho que elas são as que mais ficaram legais. Principalmente as Gema Doppler Ciano, fase 4, assim, fase 2. Aquelas que tem bastante azul, tá? Eu acho que foram uma das facas mais fantásticas agora no CS2. E eu achei uma caixa no K-Drop que eu acho que é a melhor caixa pra facas de CS2, mano. Tipo... As facas que estão ali são exatamente as facas Que estão hypadas no game Gamadop, Lore, Fade E eu vou tentar pegar no vídeo de hoje Abrindo 50 vezes essa caixa A melhor faca possível pra gente ver como é que ela tá No CS2, eu não tenho acesso na minha conta ainda Mas eu consigo acessar na conta de um amigo meu E inspecionar as skins, então sem mais enrolação Já deixa esse like que hoje a gente vai abrir 50 vezes essa caixa insana Que só dá skins que na CS2 estão muito mais belas Beleza galera, vamos começar então Abrindo essa caixa Waterbender Entre os drops aqui eu acho que mais interessante seria pegar uma baioneta que é uma Doppler, tá? Eu acho que tá no meio termo ali e é um item muito bonito, mano. Muito, muito belo mesmo. Mas tem também a knife Doppler e qualquer faca fade aqui, basicamente, tá muito top, né? Lore M9 também muito boa. Vamos que vamos. Uma de cada vez aqui, tranquilinho, pra não ficar ansioso. Vamos ver se já vem uma faca. Seria bom. Uma K, mano. Beleza. Nightwish. Aceito... Né? Mais ou menos. Mais uma. Vamos lá. Podia vir uma faca logo de cara, assim, né? Mesmo que seja uma gut mano, mas não veio. Beleza, vai de novo. Tranquilo, tranquilo. Prejuízo, mas tá tranquilo. Bora. Terceira caixinha. Vai demorar um pouco pra ver alguma coisa boa, mano. Eu acho que lá pela décima caixa possa cair uma faca, tá ligado? As primeiras são tristes, mas ó, um monte de faca dropada. Faca! Ficou na gut. Boa, mano. Putz, se fosse a Ursus ia valer mais. Mas tá bom, tá bom. Deu profit. Ok. Aceito. Vamos lá, mais uma. Eu achei que só na décima ia vir faca, mano. Então tamo bem. Gut de novo. Hum! Na gut, ia ser bom, mano Vou abrir duas de uma vez aqui, mano, vai Tomara que dê sorte, sim, bora Bora, bora, bora Dá pra fazer batalha com essa caixa também, hein, mano Uh, duas M4 iguais, não Abri uma de uma vez, mesmo que deu azar, velho E aí, e aí, M4 pela terceira vez Na décima caixinha que eu abri, vai vir uma faca de novo, mano Vai, essa daqui não é agora, é a próxima Não Rider, deixa eu ver 85 doll, boa Profit, agora, faca Vamos ver, vamos ver Putz, passou três facas se caísse na Shadow Dagger já tava bom, mano. As primeiras 10 caixas que eu abri foi prejuízo, mano. Não deu profit. Na verdade, perdi, acho que uns 80 dólares. Vou abrir de duas em duas caixas pra ficar mais animado, vai, mano. Vamos que vamos, galera. Faquinha. Faquinha. Boa, mano. Não é a melhor faca da caixa, mas eu peguei uma Shadow Daggers Game Adopper. Beleza, agora vamos tentar pegar uma baioneta Game Adopter. Bora, de duas em duas. Mais cinco caixas, eu acho que vem outra faca, mano. Vamos, vamos confiar. Outra faca já, mano. Deitei, deitei. Aqui, aqui. Acabou, velho, aqui não tem mais como perder Mais uma vez, mais uma faca Vai, vai, vai, vai, faca Mais uma gutzinha Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Seis caixas que eu abri aqui em sequência Veio três facas, mano, agora deu bom, velho Bora, mais uma faca, será? Possível Tá bom, beleza, tranquilo Com esse botão aqui, essas duas caixas que eu abro Eu abri 20 caixas já, mano E veio bastante faca, vamos ver se vem outra Não veio Tranquilo. Galera, deixei aqui uma Game Doppler. Pra se não der pra pegar a baioneta, eu tentar um upgrade depois. Mas até agora essa caixa se provou ser muito boa. E eu quero abrir mais 10 dela. Porém, em batalhas agora. Aqui o negócio fica louco, mano. Pra quem não tá ligado, essas batalhas do K-Drop são muito insanas. Quem conseguir a maior quantidade de dólares aqui leva todas as 10 skins. Perdi, velho. Perdi, velho. Nossa, Caraca, mano, não, não é possível Primeira caixa lá do outro lado já veio faca Não é possível, vou ter que dropar uma faca, senão eu perdi, mano Putz, cinco caixas de uma vez Ah você é louco, mano. Você é louco. Ele tá. Nossa, tô na frente. Tô. Não, perdi. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Eu tava tão bem, mano. Tava tão bem. As duas. A casa ali. Tava muito bom. Perdi, perdi, perdi. Mandei ver a mesma batalha aqui, mano. Mais cinco dessas caixas. Agora é tudo ou nada, velho. Vamos, vamos, vamos. Putz, velho. Se viesse esse tão Fade, ia dar muito bom, mano. Vai, segunda caixinha. Putz, de novo essa é mesma M4. Não é possível, mano. Vamos, faca. Jiggle. Jiggle igual dos dois lados. Tudo ou nada. Dos últimas caixinhas, mano. Putz, velho. Se viesse a Deagle Blaze, tava muito bom. Mas só na frente, essa cadeia é muito bom, velho. Eu agora uma faca, vai, faca, faca. Shhh, ganhei, ganhei, acabou. Boa, pelo menos ganhei uma zinha, mano. Vou abrir mais caixas direto aqui, mano. Vamos lá, eu tenho que tentar essa baioneta Game Doppler, mano. Isso seria insano, tá bom, beleza? Tranquilo, bora, bora, bora, bora, bora. baioneta. Gutsinha, nice, velho, nice Essa caixa é muito boa, mano Nossa, eu tô gostando muito dessa caixa, na moral, velho Se eu pegar a baioneta Game Adopter, eu zerei a caixa pra mim, mano Vamos ver? Não, não deu, não deu, beleza Eu acho que eu já abri 40 dessa caixa aqui no total, mano Contando as batalhas e tals E veio muita coisa boa, só não veio a baioneta que eu queria, né Eu vou abrir mais 5, mas é uma batalha de 3 Então, tipo assim, a chance é baixa de ganhar, velho Vamos torcer, mano, vamos torcer pra dropar uma faca boa, vai, vai Beleza, começou tudo igual Segunda caixa já tinha que vir uma faca pra mim, mano, vamos Vamos, vamos. Putz, essa dica é boa. Ela é boa, ela é valiosa. Eu tô na frente, mano. Beleza. Agora tem que vir uma faca. Se alguém pegar uma faca, vai ganhar, mano. Putz, a casinha de novo, cara. Nossa, eu tô atrás, tô atrás. Perdi. Não, não perdi, não. não. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, vai. Ah, velho. 40 dólares de diferença. Vai, faca. Ah, se fosse a Ursus, eu ganhava, mano. Eu vou confiar mais uma vez, mano. Batalha igual as cinco últimas caixas que eu vou abrir, mano. Já deu umas 50 já, velho. Comecei bem, mano. A AK foi a mais cara dessas três skins. Bayoneta, velho. Vamos. <risos> Mano, meu Deus, velho, dá pra ganhar muito agora se vier faca pra todo mundo, por exemplo Tô bem, tô bem, float bom na M4, tô na frente Três facas, mano, a minha é mais cara, vai Vai, vai Não, velho, não, velho, não, mano, não, mano Eu tô na frente, mas muito pouco, muito pouco mesmo, mano Vamos ver De boa, ganhei Ganhei tudo, rapei tudo Boa Uau, mano do céu, que batalha foi essa, velho? Galera, tem que tentar um upgrade maluco aqui. Eu tava querendo pegar uma baioneta que eu adopo, né, mano? Não consegui pegar lá na caixa, mas dá pra tentar upgrade ou de 20% ou de 26%. Dá pra gente tentar dois upgrades malucos aqui de 30%, colocar uma grana, por exemplo. Eu acho que vale a pena, velho. Vou aumentar um pouco aqui, mano. Vou colocar 35% de chance duas vezes. Tá na tela, 3, 2, 1. Tomara que dê certo de primeira. E bora, Você tá louco, velho. 35% de chance. Eu vou aumentar 10% a mais aqui, eu acho, velho Não, tá bom aqui, tá bom aqui 38% de chance 40% de chance, vai, mano 40% de chance, eu confio 40% Ai, meu Deus do céu Bora, bora Bioneta game dopper Tá lá dentro Parou, parou, parou What? Não acredito, mano. Não acredito nisso. Mais 2% de chance. Mais 2% de chance. Eu pego peguei... M4 Print Stream. Uau, mano. 100 dólares. Uau, velho. Isso aqui foi muito bom, mano. Vou tentar. Vou tentar o upgrade. Por que não, mano? Ó, se liga. 35% de novo, mano. Eu tinha que ter colocado tipo, um pouquinho mais outra vez, velho. Não acredito. Vou, vou dar a win. A win. Baoneta Gama é Doppler. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Beleza, mano. Beleza. Beleza. Beleza. Beleza, PQP, bareta. Nossa, velho. Difícil. Quase perdi tudo aqui. Mas conseguimos pegar uma faquinha Top da hora Que tá linda na Cersei 2, mano Galera, acabei de pedir a baioneta que Que bom que a gente conseguiu ficar com ela, né, mano Não foi profit gigantesco Na verdade, não foi profit nenhum Comecei com 800, terminei com 800 Mas melhor a baioneta do que uma Shadow Daggers, né Lembrando aí, o cupom login, vocês tem 10% de bônus Pra depositar aí no Keydrop, link da descrição Se a faca tiver Phase 2 ou Phase 4 É muito profit Eu acho que eu já vi ali a Phase dela E essa aqui é a faca que veio pra mim Tá bonita, velho Porque a ponta dela tá com bastante verde, mas eu acho que não é a melhor fase, na verdade eu tenho certeza que não é a melhor fase a melhor fase seria, acho que uma phase 2 tipo essa aqui, que é quase que uma fake emerald, tá ligado, toda verde, por esse motivo acho que eu não vou pegar a faca não, eu vou deixar a oferta expirar aqui, e depois eu penso o que eu faço com essa faca, no próximo vídeo a gente pode tentar transformar ela numa faca mais cara, dar uma ideia do que eu posso fazer não esquece de deixar um like e a gente se vê na próxima galera, tamo junto, um abraço, falou